Já faz uma semana que o Major começou E nesses primeiros sete dias de campeonato Muita jogada insana já aconteceu Ex O <risos> Exile não tem muito para reportar sobre o seu walk é... Oh, no boom Oh, o Exile! Leapando! Está caindo O Lucas e o Douglas O primeiro kill é dele também Presente, Beleza. presente, professor Três kills Será que vem grafite? Ele está caindo Fazendo mágica quando eles precisam de moto Crowd of Rio de Janeiro and it is four and all five. Flames waits patiently for a second chance. Zaiwu Molly's next to a car. He doesn't have a chance to escape. No smoke. It comes too late. Zaiwu hits his head oh. and finds two. Zaiwu! Mas de verdade? Highlight is. Jogada bonita. Pelo menos uma acontece em todos os jogos. Afinal, são jogadores profissionais, né? São pessoas ali que vivem do jogo, que comem o jogo. No vídeo de hoje, eu trago uma proposta diferente. As 14 piores jogadas de todos os majors de CSGO. Quando o Pro Players... Simplesmente jogam como pratas E tem uma jogada que dá dota, tá ligado? Porque assim, é de um dos caras mais respeitados do cenário Uma das miras mais precisas do CSGO Um cara que já foi por diversas vezes aí Considerado um dos cinco melhores jogadores do mundo E aí, mano... A bala da vida dele, uma bala muito fácil, o adversário tava de costa parado, ele errou e aquela bala custou o campeonato mais importante da história do CSGO, custou o Major, enfim. Alguns de vocês talvez já saibam qual jogada eu estou falando, pra quem não sabe, assista o vídeo até o final e se você sabe, assiste também, tem muita jogada aí, vergonhosa, não sei se seria a palavra correta, Ela... muita jogada de prata, literalmente de prata, As que não poderia acontecer, porque aconteceu no Major de CSGO, é o campeonato mais importante, então, bem Comigo, Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro é 1337. O vídeo é esse. Já falei. E rapaziada, falando de Major, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu picking dessa segunda fase. Quando eu. Eu esse meu piquen challenge. Mano, um monte de gente fala que eu tava descartando a Fúria, que eu não acreditava na Fúria, que a Fúria jamais pegaria 3-0. Ó, a Fúria tá 2-0 e ela ficará 3-0. A Sprout também caminha pra ficar 0-3. E sobre os times que irão classificar, eu acho que eu só errei aqui na BNE, né, a Bad New Eagles. Mas eu acho que vai dar bom, mano. Se a Fúria passar 3-0, eu tenho certeza que eu seria um dos únicos brasileiros a acertar esse pique. Vamos na fé, vamos na fé. Comenta aí como você fez seu pico da segunda fase e se inscreva no canal. Tenho um sonho de bater um milhão de inscritos. Estamos com 787 mil, então faça parte da família. Vem com nós.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 Começaremos logo com uma jogada de um brasileiro. E League Major Boston 2018, SK vs Fnatic. Bomba plantada no site A. Taco e Fallen versus Fluxa, Lecro e JW. O Fallen consegue uma kill da rua. O Taco invade o bombear pelas costas. Pega Fluxa e JW desprevenidos. Isso acontece. Players are and here comes Taco from the back up the stairs. There goes Ford running distraction now. Surely Fnatic can't do this one. Taco playing the long game, just waiting for the top the clock to run down. And here he is, but he doesn't oh! get a crack! It's absolute disaster for SK! Fnatic steal another round! Mesmo assim, a SK ganhou essa partida, 16 a 14 ainda ganhou o terceiro mapa, mirei de 16x12, então tudo safe, taco. Já que nesse primeiro clipe, o Fluxa saiu como vencedor, quem jogou muito foi o JW, né? O Fluxa só defusou, mas enfim, vamos agora para um round onde o Fluxa jogou muito, muito mal. Foi um prata total eu não vou nem falar tirem aí a própria conclusão de vocês this, cloud, this round has turned around about six different times and unfortunately for faz they're going to come out on the losing end Flush on the bomb and the defuser is out of vision good kill for adren know, what why, why he he it stop it even... oh no adren has a chance flusha normally so clutch and now adren can get into the site he's sticking it one more time adren certainly not he gets off it once more adren capitalizes on the mistakes You will not see that happen to Flusha too often. Bueno, que sí que... Faz o menor sentido. Nessa época, o Fluxa tava jogando pela Cloud9, é do Major Ien Katowice 2019. A Phase Clan já estava ganhando, né, por 14 a 4 O Adren tava ali no round sozinho contra o Fluxa e o Ultimate O Fluxa já estava defusando a bomba há bastante tempo, num lugar escondido, então ele tava totalmente protegido. Quando o Adren mata o Ultimate faltava pouco mais de um segundo pro Fluxa defusar a bomba. Porém, ele reinicia o Defuse. Mesmo assim, ele consegue se reposicionar, se reposicionar muito bem, inclusive. E quando tava quase completando do DeFuse, mais uma vez ele larga, enfim, entrega o 15o ponto para phase Olha a cara que ficou o Kioxima após o Flusha fazer isso, não fez o menor sentido, mano. Takin Needle deveria se retraiçao обратно ближе к mainу GV, ждёт выпад. Um e вот он выпад слепой GV. Como que o CS é injusto o JW, um dos melhores alpers da história do jogo Pinou, enfim, triste Isso aconteceu na ESL One Cologne 2016 Major, que o Brasil foi campeão Na época que a Astralis dominava o cenário mundial do CSGO No Star Leather Major Berlim 2019 A Astralis ganhava da G2 no mapa da Nuke por 15 a 7 Quando a equipe da G2, que jogava de CT Conseguiu ali fazer um retake tranquilo do Bombsite site B. O device sobrou, mas foi eliminado ali pelo shocks e a G2 com quatro jogadores vivos simplesmente esquecem de defusar a bomba. Já que os dois últimos jogadores da Astralis morreram no Bombsite site A, eles demoraram a perceber que a bomba estava plantada no Bombsite site B e não defusaram a bomba. No one is downstairs. They haven't a even. Yeah, down. they're going to get a bomb plant, and G2 has no idea. There's no one even close. They've heard the click, and they're starting to rotate now, but it might be too late. Oh, good kill for Shocks. Even better follow up. That is such an impressive play from him. That might actually give them the round, and Dupree is going be going down. That that is not how I saw that round playing out. No, if it wasn't for that double kill from Shocks, triple kill make that beautiful round on the defense. Wow. But you could see the, the idea behind that from Astral. Get that plant down so quickly. You have someone lurking hot. You have device lurking Hello, in the Wait. He's the only one with the kit. What are they doing? They're not finding the bomb. No. No one's confusing. No, no, no. Oh, There please God. could be absolutely God. no way. This can't no. be real. Oh. No, G2. Holy shit. This can't be real. How have they done that? No. Well... You're Jogadores da Astralis não entenderam nada, né? Mas enfim, ganharam a partida e ganharam esse Major também. Agora, uma pinada um pouco recente no PGL Major Stockholm 2021, Quickert da Virtus Pro, meu amigo, num clássico ali contra a Gambit. Isso não poderia ter acontecido. E o Shiro, né? Que a gente sabe que é muito bom. Não ia deixar isso passar batido. Well, he's the Sabe aquele segundo Major que o Brasil ganhou em 2016? Então, teve uma pequena ajuda de Pasha Bíceps. Him, he he to to <risos> <risos> Teve essa fadeza a safadeza do Coldzera também de ficar agachando e levantando e o Pasha pinou. Não tem desculpa. O Pasha não era um jogador ruim não, tá? Ele sempre foi um ótimo jogador, mas bons jogadores também pinam. E pra quem duvida, vamos falar da jogada que eu citei no começo do vídeo O jogador, Nico O Nico errou o tiro da vida dele Bomba, bocão Olha lá, eles não clicam na bomba Toma, marreco Que isso, Nico? Puta merda, Nico Para quem não entendeu o contexto disso, eu vou explicar, final, Navi versus G2, a Navi já havia ganho o primeiro mapa, como vocês podem ver ali na HUD, segundo mapa, a G2 tinha o 15º ponto, precisava de um round para levar o jogo para o terceiro mapa, no round, 2 vs 2, Hunter e Nico, primos versus Simple e Bit. o Nico Pega o Simple de costas, parado, erra um tiro extremamente fácil. O Simple, com o reflexo que tem, vira, mata o nico A nave ganha o um round, empata a partida. E no overtime, dessa mesma partida, desse mesmo mapa, ganha o Major. Vai entrando, é flash, é smoke. O time tá pro, acabou. caiu o Nexa, caiu o Amarok, é 6 segundos. O nico não tem tempo, acabou. O Nave é... Campeão de Meshor, o Olha o Simple aí! Zipex, no e League Major Atlanta 2017, também pinou, e pinou muito, né? E assim, ele pinou quando não poderia pinar. O último round de uma partida que estava 15 a 14 para Navi, ele marotou ali os dois caras, poderia empatar o jogo, mas isso aconteceu. <risos> De qualquer maneira, não importa porque Astralis ganhou esse Major. Ganhar o Pistol e ir fazendo o rolê. Olha como ele vem, olha... No Major do primeiro semestre de 2022, o PGL Major Antwerp, Bad News Eagles vs Mi o Juan Flatro. Iria pegar o Ud na faca, mas o desperto, enfim... Não deixa, ainda pega mais uma kill. É... Como ele vem... <risos> Entrega, Nilce! Porra, aí tá mais, hein? Cara. Tá um pouquinho mais. Sim, eu um fraco, ah, você tá cara, muito, cara. tem mais um mapa, velho. Tem mais um mapa, velho. Hack, Cluj na pouca 2015. Zeus, 1x1 um contra o JDM, que não tinha vida nenhuma praticamente. O Zeus tinha mais vida, o Zeus estava de CT. O JDM mal tinha tempo para plantar. E o Zeus acaba entregando a partida num round é inexplicável, assim. Não faz sentido got a lot of faith in his teammates that they're able to protect him that's not the case and this is looking quite disastrous here two versus two jdm and cutler 17 hp combined this is not a good look right now with 20 seconds on the clock navi might be finding a way back into this one zeus is awaiting that plant attempt it's got to be soon it must be soon there's only there's less than 10 seconds at this point zeus is burning ele está Isso daqui eu nem vou falar muito, né? A FaZe estava dando um espanco na companhia Game Flames. O Hulk seria de 5 barra 20. PGL Major Antwerp 2022. A FaZe ganhou, né? E o Roash... Assista. Mas eles vão esperar para a rotação right, Roy, Oh, oh, o. Ou oh, oh, oh, oh, oh. Oh, in... Major O. O. O. O. O. O. Mano, esse Major aí foi osso. So much damage, Glaive's playing around this smoke he's dropped right, but Nitro made it all the way into CT. Zip has got no clue. Oh my God, the trigger discipline here. He doesn't just want what? one out of it, what? but what about none? Oh, no! Nitro, that's unforgivable! Elysia's dead on the timing as well! E essa jogada aí, do Kajumbi, no Major Atlanta 2017, quando ele jogava pela North? O cara se empolgou um pouco demais. That's a big save. They wouldn't have had the money to rebuy one. That's, so, that's, that's a huge huge save for north and their economy going into the last rounds here in this first half and while we get cage in that opening kill on doja oh uh, what he even it's just what? it's just nerves ele só acha que isso pode ser o inimigo que está Por último, eu acho que vocês nem sabiam o que isso aconteceu. O Elige, em uma partida de Major, surtou, mano. Ele ficou bravo com o time e decidiu matar os caras. Porque ficou bravo, é sério. 45 segundos left on the clock. If you want to make your voices heard in the crowd, now is the time to do it. Liquid trying to take the match over the line. What is that? What? What, ha what just happened? Elige just killed two of his teammates. Na verdade é brincadeira, isso foi uma trollagem do Elige Esse round não estava valendo, né? mas o pessoal não sabia Só os jogadores O áudio do Dennis, da Fnatic, não estava pegando E o Elige sabia que aquele round não estava valendo Ele ia resetar então, ele foi, trolou, matou o pessoal do time, a torcida não entendeu muito. Depois fez sentido. Acho que valeu a pena colocar nesse final de vídeo. Tenho certeza que muitos nem sabiam disso. E, enfim, é isso, rapaziada. Essas foram as piores jogadas da história de todos os majors. Vou fazer um vídeo com as piores jogadas desse major que tá acontecendo agora no Brasil. Só que eu só vou postar quando o major acabar, Que ainda tem muita coisa boa e muita coisa ruim pra acontecer. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu, o Rian, vou ficando por aqui. Ó, oh, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. E pra me ajudar a bater um milhão de inscritos, é isso aí. Manos, eu rimo ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou.